Olá, você é minha aluna, você é meu aluno do, da disciplina Projeto Integrador 1, do curso, do curso superior de tecnologia em processos gerenciais, ministrado na modalidade IAD. Eu sou o professor Jesus, é um prazer estar com vocês. É, eu preparei essa esta videoaula para dar uma, uma explicação uh, um pouco mais conclusiva do que, eh, o, o que é, esse conjunto de disciplina que nós chamamos de projeto integrador 1, 2 e 3. Como vocês podem ver, essa, esse conjunto de disciplina, elas são feitas por etapas, esse conjunto é feito por etapas, né, e uma vai complementando a outra. Didaticamente, pedagogicamente, nós dividimos em três momentos da disciplina, mas é uma disciplina só. Mas didaticamente, nós estamos chamando de projeto integrador 1, depois Projeto Integrador 2 e, e a última, Projeto Integrador 3. Então, qual é o papel do conjunto dessas, de todas essas atividades? É preparar você para ser um excelente consultor ou consultora de empresa, um excelente ou excelente consu, uh, assessora ou assessor de, das organizações, que sejam públicas ou privadas. Então, ah, o objetivo geral desta e principal desse conjunto de disciplinas, de, de, de, de, desse conjunto de atividades, é tornar você um gestor profissional bastante capacitado, bastante qualificado para atuar como consultor de empresa, assessor de empresa ou mesmo um gestor dessa empresa. Tá bom? Então, o que, o que, o que vai ser revelado nessa disciplina Projeto é um, nesse primeiro momento Então o próprio nome diz é, uma, é a disciplina introdutória Em que vai fazer com que você Recolha, reúna Reveja toda a parte De algumas disciplinas Já estudadas né? Algumas ferramentas E sobretudo rever Os conceitos dos termos Que os profissionais ligados Às organizações utilizam No seu dia a dia é esse, por exemplo, o uso diferenciado da terminologia desses termos no dia a dia, no interior das organizações, nos ambientes das organizações, que vai fazer com que você seja reconhecido ou que você seja reconhecida como uma, uma, um profissional ou uma profissional bem qualificada, bem formada. Quando você vai conversar com o médico, ele não usa palavras comuns, do dia a dia, ele usa palavras técnicas, tanto é que em algum momento a gente fala, doutor, você poderia traduzir isso? Por quê? Porque ele está atuando como profissional. Obviamente que quando ele está lidando com um paciente com menor grau de instrução, de conhecimento, ele vai precisar traduzir, mas no momento que ele vira para um outro profissional, um outro médico, não haverá conflitos né, de entendimento do uso dessas terminologias. E, igualmente, da mesma forma acontece com o um administrador, com um o economista, com o um contador, com o um advogado. Por quê? Porque eles têm domínio, ou precisam ter o domínio, desses vocábulos usados no, no seu dia a dia. Tá? Então, o, o projeto Integrador 1 ele tem exatamente essa essa meta, fazer com que vocês revejam determinados conceitos, determinados termos e, sobretudo, entender muito bem o que é um diagnóstico organizacional, para que serve, quando ele é aplicado, quais são os resultados que o gestor obtém ou tende a obter ao aplicar esse diagnóstico organizacional para, então, você poder indicar quais são as ferramentas técnicas administrativas utilizadas nos ambientes das organizações públicas ou privadas, né, para que ele, então, possa dar cabo daquilo que o diagnóstico pretende. Então, o que é o diagnóstico? O diagnóstico nada mais, nada menos do que levantamento de dados, levantamento de situações, levantamento de condições. Quando você vai ao médico, né, ele vai falar, ah, qual é o seu sintoma? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor lombar, eu estou com diarreia, eu estou com desarranjo intestinal, eu estou uh, com vômito, enfim. Você coloca uma situação. Ele, ao te ouvir, ele imediatamente ele te passa uma receita? Não. E o que, que ele vai fazer? Vamos fazer alguns exames, vamos levantar as condições que muitas vezes não estão visíveis no seu corpo, ou mesmo nas suas dores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir exames, Ele pode ser exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, ele poderá pedir raio-x, ele poderá pedir ultrassonografia, enfim. Ele poderá solicitar que você faça um conjunto, uma bateria né, de, de exames, que nada mais é do que um diagnóstico. Uma vez aplicado, então esses exames e obtidos resultados desse exame. Então, através desses exames, ele vai dizer, olha, o que aconteceu, o que está acontecendo com você é em função disso, disso, disso. Está aqui o remédio, ou está aqui a melhor prática para curar ou minimizar a tua condição de saúde, quer seja física, quer seja mental ou, ou mesmo emocional. né? Então... É a partir disso que o médico toma uma decisão. E nós que somos gestores? Nós não podemos chegar numa organização, que seja pública ou privada, e olhar uma situação e falar, faz isso! Não, erradíssimo. Você primeiro chega na, na, numa organização, você observa os ambientes da organização, né? que são internos e externos, e você o quê? Você faz um diagnóstico, você vai fazer um exame na organização. A partir do resultado desses exames, que nós estamos chamando de diagnóstico organizacional, porque é um levantamento de dados da situação da organização, né? No, nos ambientes que ela está inserida. E aí, a partir desses levantamentos de dados, a partir desse diagnóstico, você terá o resultado e você vai fazer o quê? Uma análise. E a partir de então, você vai aplicar o quê? As ferramentas de correção e de aprimoramento. Vamos lembrar lá o remédio que eu vou tomar? São as ferramentas que nós utilizamos. E aí eu preciso o quê? De um tempo para ver o efeitos desse remédio. Na organização eu vou precisar de um tempo para ver o quê? Os efeitos, resultados da aplicabilidade dessas ferramentas né, de gestão. Ok? Então, o que você vai fazer numa organização é que o médico faz com você quando você vai a um consultório. Nós já, vocês é, vão rever, né, que, que o ambiente organizacional, eu posso dividi-lo em ambiente interno e externo. Quando é que uma empresa, ela é, ela, quando eu ou quando você, enquanto consultor ou assessor de empresa, será demandado pelas organizações quando elas identificarem algum problema, alguma situação, ou de correção ou de potencialização de oportunidades. E aí você vai ser chamado, ok? E aí você vai ter que identificar esses ambientes, é, entender, levo, fazer levantamentos de dados compreender o conjunto e aplicar as, as ferramentas. Bem, então, nesse momento, nós vamos fazer, então, essa, essa, esse levantamento de dados, rever conceitos, inclusive ferramentas. Eu pedi para que vocês uh, se aprofundassem bem no uso da ferramenta análise SWOT. Ok? No segundo momento, na segunda disciplina, o projeto integrador 2, vocês vão fazer o quê? Já, já, já com esses dados levantados, vocês vão identificar uma organização real ou uma organização pública ou privada e vocês vão o quê? aplicar um diagnóstico organizacional. Então, projeto 1, um, levantamento de todos os dados e experimentos de algumas ferramentas. A... Ah, Projeto integrador 2. Vocês vão identificar uma empresa, uma organização, pública ou privada, e vocês vão aplicar essa ferramenta. Vocês vão aplicar o diagnóstico. Vocês vão fazer o levantamento do diagnóstico organizacional. Para que... Aí você escolhe todos os dados. Para que na disciplina Projeto integrador 3, vocês façam o quê? Análise... Né? E vocês possam fazer o quê? Indicar ações através do plano de ações. Se a empresa vai aplicar esse plano de ação, não, nos de não depende mais de nós. O nosso papel enquanto assessor, quanto consultor organizacional, é fazer esse levantamento e entregar o nosso serviço, que é o levantamento, o diagnóstico, os dados, as análises desses resultados colhidos, obtidos, e a gente vai dar a receita. O que, que é a receita? É o plano de ação. Sabe quando o médico fala, toma esse remédio, o paciente fala, ah, legal, na frente dele, depois não toma o remédio e continua com o problema? Bem, mas o médico fez a parte dele. E nós, enquanto profissional das organizações, nós vamos entregar esse plano de ação para o empresário. Olha, está aqui a nossa... Não é dica, não é palpite. O nosso resultado profissional. Beleza? Então, é, é essa explicação que eu gostaria de dar para vocês, como é que essas três disciplinas, didaticamente divididas, separadas, em momentos diferentes, mas ela, ela se constitui numa só. Ok? Que é preparar vocês para fazer um diagnóstico organizacional. E nesse projeto, uh, Projeto Integrador 1, vocês vão fazer uma prática já desse diagnóstico, que é quando eu proponho a vocês, ao invés de vocês já irem para a empresa para fazer, vocês façam esse exercício, esse laboratório com vocês mesmo que é vocês fazerem um diagnóstico pessoal. Usando a mesma ferramenta que você pode, que você poderá aplicá-la nas organizações, você vai aplicar em você mesmo. Eu, como você, aluno ou aluna, nós convivemos em um ambiente, nós somos um ser vivo, dinâmico, em que nós temos ambientes, nós vivenciamos um ambiente, então eu também, enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto cidadão, assim como você, aluno, cidadão, cidadã, você convive em ambientes, interno e externo. O ambiente interno é você. É você para com você mesmo. E como todo ser humano tem pontos fortes e pontos fracos, assim como as organizações. Né? Mas também nós convivemos com outro ambiente que não depende da gente, que é chamado ambiente externo. O que é ponto forte e ponto fraco, por ser uma variação, variáveis internas, isso depende de mim e isso eu tenho controle. Porque só depende de mim. Já quando eu analiso o ambiente externo, as variáveis externas, as variáveis exógenas, eu não tenho controles das coisas que acontecem, que são traduzidas em ameaças e oportunidades. Então, por que eu preciso, dentro do ambiente interno, Conhecer os meus pontos fortes enquanto profissional, enquanto aluno que está sendo capacitado para se tornar um excelente profissional das organizações, um excelente gestor das, para as organizações. Eu preciso identificar meus pontos fortes, em primeiro lugar, para conhecê-los, segundo, para deixá-los cada vez mais fortes. E por que eu preciso identificar meus pontos fracos, deixando a vaidade, a prepotência, o orgulho de lado, que é para uma vez identificados os meus pontos fracos, eu posso fazer o quê? Torná-los fortes, ou eliminá-los. E aí, eu os torno fortes. Porque eu preciso analisar, ter muito claro o ambiente externo que são as oportunidades e ameaças. As oportunidades eu preciso identificar, já deixar catalogado que são oportunidades para mim, que quando ela passar na minha vitrine, na minha vida, eu já antever e potencializar essas oportunidades. E quando vier ameaças? Se eu começo a perceber que determinada situação, determinado fenômeno, determinado evento vai ser traduzido para mim como uma grande ameaça. Se eu tenho os meus pontos fortes cada vez mais fortalecidos e os meus pontos fracos mais reduzidos, eu vou estar mais preparado para enfrentar as ameaças ou oportunizar, ou maximizar, ou potencializar as oportunidades. É assim que a gente faz. Ok, aí vocês podem perguntar, Jesus, eu sou, sou aluno... Uh, do, do curso superior de tecnologia em processos gerenciais, e eu estou começando agora, né? isso é um ponto forte ou um ponto fraco? Isso é uma ameaça ou uma, uma oportunidade? Então, vamos ver. Se é você, é a sua ação, é ponto é um ambiente interno. E isso é um ponto forte. Por quê? Porque você está estudando, está se capacitando, está se qualificando para ir para o mercado de trabalho, ou mesmo desenvolver uma um negócio próprio, e você já está capacitado para isso. Então, isso é, com certeza, você pode colocar lá. No exercício que você vai fazer, você vai falar, olha, meu ponto forte, sou aluno do curso tal, tal, tal, tal. Não importa que esteja no primeiro semestre, no segundo, porque você está se capacitando. Agora, lembrando o seguinte, o fato de você ser um ponto forte hoje não significa que esse ponto forte ele é fixo ele vai valer para toda a vida. Não. Se você estuda e depois você para de estudar, enquanto você está estudando, é um ponto forte. No momento que você para de estudar, pode se tornar um ponto neutro. Né? Mas você tem um certificado. Mas se você ficar muito tempo sem estudar, sem fazer curso de capacitação, de treinamento, de qualificação, isso vai se tornar um ponto fraco. Ok? Se eu quero atuar em determinados ambientes em que faz-se necessário uma, um segundo idioma e eu não falo inglês, eu não falo espanhol, não falo alemão, não falo francês, isso é um ponto fraco. Mas uma vez identificado o ponto fraco, o que, que eu vou fazer? Eu vou, a medida do possível, me inscrever num curso de idiomas. Ok? Então, aquele ponto fraco que você já reconheceu e que você vai precisar de uma segunda língua para o ambiente que você quer trabalhar, que você quer interagir, você vai precisar de uma segunda língua. Se você não tem, isso é um ponto fraco. E no momento que você se inscreve num curso de idiomas, passa a ser um, um ponto forte, porque você vai estar se preparando para que dentro de determinados... Uma, uma, alguns meses, alguns anos, você vai estar falando esse idioma, dominando o idioma. Aí, então, o que é ponto fraco hoje, eu, a, através das minhas ações, eu uf, transformo em pontos fortes. E como é que eu organizo isso? Através do plano de ação. Você vai ter que escrever. Então, esse exercício que você vai fazer com você mesmo, com você mesma, você, é, nós vamos praticar isso agora nesse nessa disciplina de agora, tá? No projeto Integrado 1, em que lá, valendo algumas atividades, você vai fazer o seu diagnóstico. É muito legal fazer isso. Né? Mas você tem que ser sincero, você tem que ser profissional com você mesmo. Reconheça os pontos fracos. Não tenha nenhuma vergonha de reconhecer seus pontos fortes. Identifique quais são as ameaças. Identifique quais são as oportunidades que você tem tá certo então você fazendo esse exercício com você mesmo que você vai ter mais liberdade aplicando então o diagnóstico utilizando então a própria ferramenta análise swot que eu estou sugerindo é, e você fazendo uma análise você fazendo um plano de ação para você no final dessa disciplina você vai poder entregar a mim aos colegas tutores e aí você vai estar treinado capacitado para na próxima disciplina, Projeto Integrador 2, você possa, então, ir mais seguro para as organizações. Vocês vão escolher uma organização, o público ou privada, e vocês vão aplicar esse diagnóstico. Na, na disciplina Projeto Integrador 2, vocês terão acesso a outras ferramentas. Eu, aqui nessa disciplina, eu propus apenas a, a que você se aprofundasse, conhecesse, dominasse bem, tivesse bastante habilidade, familiaridade com a análise SWOT, que é uma ferramenta utilizada no mundo todo, para que você possa, então, exercitar e tornar-se seguro, familiar com essa ferramenta, para que, quando você for lá na, na empresa, você não se sente inseguro, intranquilo, você vai já, já preparado. Então, se prepare bem nessa disciplina, agora, utilizando você mesmo, não como cobaia, mas como instrumento de pesquisa, como instrumento de levantamento de dados legal, para que no segundo você vá para a empresa. Então, essa disciplina, Projeto Integrador 1, um, ela já está sendo prática porque você está exercendo de forma prática o seu dia a dia, ok? E você é real. E no, segundo, no Projeto Integrador 2, vocês vão repetir isso agora com as organizações, obviamente que lá será um pouco mais complexo, você vai lidar com um conjunto de informações, dados, é, bem mais complexo, para então que no terceiro você é, faça uma, uma avaliação e, é, e apresente um plano de ação, beleza? Então são essas explicações que eu gostaria de passar para vocês, para vocês estarem bastante seguros e compreender tá? este esses as, as três etapas dessa disciplina. Eu estou ministrando essa disciplina, não sei quem irá ministrar, a disciplina de projetos 2, né? porque isso aí depende da, da, da coordenação e de outras variáveis, mas se eu puder estar com vocês na 2 e a, conduzir vocês até o final, seria muito interessante. Caso não ocorra isso, vocês é, estarão em boas mãos dos demais colegas que virão, que poderão ministrar essa disciplina. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a você, aluno, a você, aluna. Muito obrigado.